Casa em Kakia que deve ser de um suposto grupo cujo nome já não me lembro, e também estive em coma durante esse tempo todo. <risos> A sério? Ok Ray, vamos embora. Beijinhos também para a Chaz e obrigada. <risos> Ah, ah, ah, mm. uh -huh. ah, ah, mm. oh, naya, one Miss <laughs> Qual? Wow, alguém está a sentir mal? Yeah. Há uma rapariga que está a sentir-se mal. Onde é que eu estou? Quem são vocês? Somos os Wiccans. Eu sou a Mamma E Esta é Melissa. A, raça é a mim, quem te salvou. Esta é a Aurora, a nossa líder. Esta é a Bela. Esta é a Lua. Este é o meu melhor amigo, Bernardo. Yips, clochos Cres, Frong, ah. Borb, Kuzip! Ah. Ah. Yibs, Brovda, Shwebby, uh. Turingajay, Kelvin! I... I... Sup, E como te chamas, menina? Bye! Hã? Ah? Ou seja, não tens nome? É isso? Não. Menina, vais ter casa. Oh yeah, animats. How okay, can you everybody got them. Ah. <laughs> oh, oh, oh, oh believe <laughs> <risos> Bernardo, só ouviste dizer que aconteceu uma revolta em Cáquia após a morte de um dos membros dos patrícios? Não, mas que caos. Yeah, e eles ainda acham que a culpa foi nossa, os milenhos? Ai, que disparate. É possível que uma pessoa ou outra tenham um assassinado a menina, mas o povo todo não. E ainda não se conhece o autor disso? É por isso que deviam achar provas. Exato. Ah, uh, <laughs> Uh -huh. <laughs> hmm. <laughs> <Ha>! <laughs> uh. huh Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. huh Trybna, Uh. -huh. Vimpa, oh -huh. Dachuna, Larkin, uh. -huh. Uh. -huh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh nair nairambu. oh uh gah uh ah uh, uh mushka uh hmm, as book uh umka uh nair <laughs> <laughs> wamba boy yambalala Bomzoid, dimpish <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> uh. Huh? Wash a Ha. <laughs> Ai, uya. One of fish. Excenia. <laughs> uh -huh. Zarkuni Swarspa. Patinadi. Michi Parsafe. Robin Então, vamos conversar um bocadinho. Eh Que isto? Ah. Dobe Leroy. Eu sou de Oh, meu Deus, és amiga da minha mãe. Quem é a tua mãe? Eu sou o filho da Eméra, não te lembras de mim? Oh, estou a lembrar de ti, Gabriel! Bem, eu vou contar-te o que realmente aconteceu durante esses meses todos. Uh, consegui enganar aquela A, que é membro dos Patricios, e ela está viva, só que está entrenada como se fosse eu. Também vestei as roupas dela. Yeah. Havia um cubo, havia um cubo que transportava de um lado para o outro do continente. E depois fui, fui para o farol da, da Floresta Surde, aonde estava presente a Gunner. Quando me transportei de novo, Encontrei uma carrinha de roupas. O conta estava ao lado da porta direita do ve veículo. Eu, eu saltei logo, sem ele dar por conta. Depois de chegar à fresta onde vivem Ray e Saz, saí do caminhão. Bem... Ah! Estou! Olá! Cheio mais provas acerca do caso Calamidade. Hum. Hum. Hum. Então, quais são? Achei a D. De... Eu e meu grupo pensámos a lhe um CI falso para ser protegida e deixá-la em casa do de Faca. Aparentemente, simulou a morte de um dos membros dos Patricios. Então, irei interroga-la à tarde. Ok, obrigada. Adeus. Adeus. Ah... Hum. <Sos> Então, onde estás, seu cabrão? Sei que me tiraste todos os meus bens, mas não me tiraste esse emprego que me é muito importante. Anda cá, estou a... Estudar. Sou Alfredo, vou-te fazer algumas perguntas sobre o dia da calamidade e o seu refúgio. Boa tarde, sim, sou Sabendo que estavas com a tua amiga C na fara do Oculto, minutos antes de seres raptada, ainda estavas a espelhatar as peças ou estavas a fazer outra coisa. Eu estava a ver os artigos que estavam à venda e a C estava a comunicar com um comerciante tenho acabado de comprar um livro chamado Pentagrama, que, rel que relatavam os feitiços para iniciantes como eu. E isto e ou reparaste em algo ao teu redor ou não? Se sim, como? Não senti nem reparei em nada antes de levar o murro de alguém e não percebi quem fez isso. E ainda não sei. Contudo, no dia antes do, Contudo, no dia antes do incidente... Tive, de, tive um devaneio que me indicava que iria ser captada e ficar em coma por algum tempo. E foi o que aconteceu. Nem sei se para me salvar. Ok. Sabes de alguma coisa de Emer? O quê? Eu não ouvi falar disso. O que é que realmente aconteceu? A Emer foi capturada por um grupo desconhecido no mesmo dia que tu, só que de manhã. Nessa altura da manhã onde estavas? Estava a zinhar a ouvir uma série. Obrigado por as suas respostas, D. De nada. <gasps> Yachty <-boo>! Ah <laughs> ha! Bom dia, linda caca! Ah. Ah. Ah. Linda. Ah. Ah. Oh, Discoofa.